E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos de volta E com mais Brawl Stars, mano Isso mesmo, bora lá então Porque é o seguinte, tô aqui na minha conta E eu quero mostrar pra vocês que eu zerei o joguinho Sim, zerei o joguinho, meus amigos Por quê? Bom, eu tô com 15.474 troféus E se você for ver aqui, já voltou pro começo Eu vou falar por quê? Porque, manos, olha o que eu já passei Já passei por todos os... Tipos de recompensas Todas os recompensas possíveis E cheguei aqui Aí você fala, mas Bruno, falta isso aqui Cara, não, mano, esse aqui é a última meta A última meta, ganha 150 de ouro ali É chegar em 14.500 Eu já passei quase mil Disso, sim, já passei quase mil Disso daí, já tô com 15.000 474, zerei o, a, a régua de troféus possível e agora eles já nem contam mais, já tem gente com 20 mil, 21 mil. É muito troféu. Eu ainda tô nos meus 15.474, mas tá GG. Bom, vou fazer o seguinte: vou mostrar pra vocês aqui o seguinte: ó, vou primeiro pegar aqui, grátis, minha duplicadora de fichas, aqui tranquilão. E também eu quero mostrar pra vocês que Pra quem aí não se ligou O apoiador, ele cai depois de 7 dias Então, renovem aí, bota aí Bruno Clash De novo na sua loja Pra poder comprar gemas Você vai ajudar aqui o canal também, manos Bom, é o seguinte, eu tenho bastante coisa pra fazer ó. Eu tenho muitos eventos pra fazer aqui Inclusive Esse aqui que é o Sede de Poder Eu quero jogar o Sede de Poder com vocês Pra poder ver como vai ser essa doideira Bom, o Sede de Poder, ele... Simplesmente a ideia é dar, aí, é, é dar mais dano, matar mais aí, caça o chefe Ele caça o chefe, é, dá mais dano no chefão, no robozão E para isso todo mundo vai dar dano nele Então para isso eu pego sempre um Brawler que dê muito dano ao chefão Normalmente eu vou de Colt ou de é, Pan Então acaba ajudando bastante Vamos agora nessa aqui ó com o nosso Coltzeira Tá com 525 de troféus e vamos com ele, com o nosso coacher Ah, deixa eu ver só qual é o poder que ele tá Ele tá com o alcance da velocidade do coach aumenta em 11% Ah, uh, vamos aqui, ó vamos aqui O alcance e a velocidade, então tá com alcance maior também Bora lá então, vamos jogar aqui no sede de poder No caça ao chefe nesse momento Vamos lá então, partiu agora É isso, vamos lá então Chegamos aqui no caça ao chefão a ideia é tentar pegar aí uns cubinhos, ficar um pouquinho forte pelo menos e depois partir pro chefão Porque não importa matar alguém ou não, o importante aqui é dar dano no chefão Então tem que dar dano no chefão, independente do que aconteça É que no caminho você vai ter que acabar se virando aí contra algum dos, dos Brawlers que vão vir aparecer no caminho né então você vai ter que dar dano, vai acabar dando dano nos Brawlers também, né? Ó, oh, mas já tá dando dano lá, estamos em terceiro, primeiro agora, bateu ali bastante, agora vamos dando dano de leve Vai, vai dando dano ali, tem que escapar ali dos, opa, dos tiros, dos tiros, opa, escapamos, escapamos Ó, oh, vai tentando bater, os caras estão tentando matar eu ali, hein, você viu, né? Tá tentando matar eu ali, hein, tá tentando matar eu ali, eu vou morrer, vou morrer, não tem jeito Estamos em primeiro por enquanto, mas tem que manter isso daí, tem que dar mais dano pra manter Vamos lá, vamos pra cima, vamos achar onde tá o chefão e já vamos lá, hein Já vamos lá, opa, tá aqui, tá aqui Então vamos lá, vamos dar dano ali, dando dano de leve Puxar aqui o... opa, opa, calma aí, calma aí, calma aí negão, calma aí, negão Bora, bora, bora, dar dano, dá dano, mais dano, mais dano, mais dano, mais dano Boa, tamo dando dano ali, escondidinho, de leve, sem ninguém, sem chamar a atenção de ninguém Tá tranquilo, por enquanto, ó, primeirão Ai, ai, ai, não pode, não pode, ai, morri Bom, estamos em primeiro, já foi 50% Estamos bem, galera, estamos bem Vamos ver se vai dar bom, vai terminar bom Acho que a gente tá muito longe do chefão agora Vamos ver se vai dar certo Até eu subir lá, pode ser que alguém dê dano, né, então Ó Tá ali, vamos ver, vamos ver, dei, dei, minha, dei minha ult, isso é muito bom ali. Ai, matou eu. Mas estamos em primeiro, hein. Vamos ver se alguém passa, eu acho que ninguém vai conseguir passar a gente não, mano. A gente deu muito dano, mano. E agora começa a dar dano, é, duplicado. A galera começa a bater, é, duplicado não, de todo mundo. Então, ó, acabou, ficamos em primeiro. Pegamos o primeiro na primeira tentativa. Muito bom, primeira sede de poder. Deu aí, primeirão, tranquilo, 38 GG, moleque, com o Colt Mano, muito bom, hein, muito bom Já pegamos o primeiro, vamos de novo Então agora a gente vai ver Vamos, não, vamos, vamos com o Coltzão de novo Porque não vou brincar, né, aqui não é pra brincar Aqui é pra conseguir resultado Então sede de poder com o Colt nessa, nessa comemoração A zerada do, do joguinho aqui comigo No Brawl Stars, vamos ver como vai ser, hein vamos lá. O importante é dar dano, mano Tem que dar muito dano, tem que dar dano pra caramba, ó já tô dando dano ali pra caramba. Conseguimos ali dar um danozinho agradável. Estamos dando dano. É capaz de a gente morrer. Mas. Ó, vamos dar dano ali. Boa. Escapei da, da morte. Escapei da morte. Isso é muito bom. Vou dar uma segurada aqui. Já estamos em primeira. Estamos em primeira. Ai, nossa. Nossa, agora vou morrer, agora vou morrer, agora vou morrer. Não, não morri. Não morri, não morri, não morri. Beleza, não morri, tô segurando. Agora eu vou ter que dar uma segurada pra não morrer, né Porque senão. até voltar Entendeu? Essa é a ideia, até voltar é difícil Ó, tem que matar ali, ó E agora a gente vai dar dano Boa, dano demais ali, ó Beleza, não vou tomar, ai, tomei, tomei Mas beleza, tamo dando dano ali de leve, hein Tamo dando de leve, ai Tava batendo, a Shelly chegou em mim e né? acabou comigo Vamos lá, estamos em primeiro ainda, hein a ideia é dano no chefão, mano Tá com esse modo aí, quer jogar Quer conseguir ganhar bons, ter bons resultados Vai de coach, mano, vai de coach Se você tiver a segunda Star Power Melhor, melhor ainda E você vai ter aí resultados bacanas, hein Ó, vamos lá, tentar dar dano ali Naquele chefão Batendo ali de leve Tá dando bastante dano, hein Ó, a gente tá dando muito dano, hein Ai, agora deu aquela ajuda paradinha ali Tranquilão Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, tive que usar minha ult ali, tranquilo. Nossa, matei. Boa, matei. Batei. Ui, nossa, tô brigando ali pelas, pelas, nossa, pelas, pelos power, os powerzinhos ali que estão ali. Mano, mano. Vamos dar, vamos dar dano, vamos dar dano agora, vamos dar dano que a gente tá forte demais. O dano nosso é muito mais forte do que o de muita gente ali Então, a gente vai dar dano, dano ali Será que a gente vai pegar primeiro de novo? Vamos dar dano, nossa, acabamos em primeiro de novo, mano a ah, moleque, primeiro, primeiro, hein, mano Ah, cê é louco Duas vezes em primeiro, mano Que delícia, mano, ó Tranquilão, duas partidas com coach, duas em primeiro Tranquilo, deu bom, hein, deu bom A ult, quando eu peguei aquelas power, porque eu briguei pelas power ups porque aquilo lá deixava muito forte aí minha ult ganharia muito poder E daria muito dano, eu conseguiria virar E conseguir tranquilo o primeiro lugar Consegui e deu certo Bora lá, bora pra última agora, será que vai dar bom Ou será que vai dar ruim agora que, Quem sabe né, vamos lá, vamos de novo Mesma estratégia galera, mesma estratégia Vamos pra cima Peguei, aí no começo Nem vale a pena tanto brigar Por power up ali Porque tá todo mundo meio que igual, entendeu então a ideia é tentar bater no, no, no chefão mesmo Dar dano no chefão mesmo Pra poder conseguir abrir uma vantagem boa de repente Ó, já vai dando dano ali Às vezes eu fico quietão porque tô numa situação meio complicada, ó Tipo agora, não deu Ó, estamos em segunda Só que a gente não conseguiu abrir uma boa vantagem Não conseguimos Então agora a ideia é ou eu bato bastante constante ali na, nele Ou eu consigo power-ups como eu consegui na última, entendeu? É mais ou menos isso que eu preciso fazer não, Agora não vai dar não, vai dar não, vai dar ruim aqui ó. Vai dar ruim aqui, já sabia Porque eu caí no meio de dois Caí no sanduichão Então não deu, ó, estamos em terceiro ainda, não tá mal Vamos ver se a gente consegue Chegar mais próximo ali do chefão E bater nele Vamos dar dano ali para poder ver se consegue bater bastante Já bater ali um pouquinho Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Estamos em sétimo, não tá nada bom pra gente, hein Ai, tá difícil hein? Essa daqui não tá nada bom pra gente Vamos ver se a gente consegue algum milagre Mas acho muito difícil a gente conseguir o primeiro agora Provavelmente a gente não vai tão bem Nesse aqui não, hein Opa, vamos ver ali o que dá pra fazer Ai, eu tô com a ult Mas ele tá com a proteção Por enquanto ele tá, ele tá com escudo Então não adianta O ideal é tentar pegar ele Quando ele tiver sem esse, esse escudo, né Ó, oh, agora, tipo agora, tipo agora Batemos bastante, estamos em quinto Estamos em quinto, diminuímos Sexto, acho que não vai dar pra passar muito disso não Vamos ficar provavelmente em sexto Ou sétimo, deixa eu ver qual vai ser A ideia, sexto, provavelmente é sexto Provavelmente é sexto, 1% Não vai dar, sexto lugar Tá bom, tá bom, primeiro, primeiro e sexto Não deu, essa aqui não deu porque o começo Acabou que eu não consegui muito dano Se eu tivesse dado uns dois Umas do, uns dois supers nele Poderia dar melhor, então é isso Pegamos um primeiro, um primeiro e um sexto Tá GG, tá bom demais Pra comemorar aí a zerada do joguinho Manos, é isso, mano E você, como você tá de troféu? Comenta aqui embaixo